Fala galera, beleza? Todo mundo aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um vlog bom, rapaziada. Ví... Não, mais uma gameplay. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje eu vim trazer aqui um GTAzão aqui. Pra gente se relembrar aí com as antigas aí que eu fazia GTA. GTA direto. Bom, rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa eu pegar o like aqui. Ei, cadê o Yohinho? Cadê o vídeo ainda? Aí, ó. Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal. Mano, eu ia postar é, mil todo mundo, você vai dar tempo. Não deu tempo. Bom, rapaziada, já vai deixando o like aí, mano, pra nós sempre lembrar aí das corridas antigas do GTA aí. Que ninguém mais faz hoje em dia, tá ligado? Então, mano, olha, olha isso, mano. Tipo veloz, velógico mesmo, tá ligado? Muito louco, mano. A corrida é ponta a ponto, então bora lá, mano. Os caras já. Meu Deus do céu, já vai rodando todo mundo, tá ligado? Os caras já vai rodando todo mundo aí, fica. Desgarradem aqui, né? Desgarde aí é foda, né? Beleza, tamo em primeirão mano, os caras é tudo carro foda, tá ligado, meus carros, meu, esse carro aqui é muito ruim, mano Tipo, ele é bom, tá ligado, mas ele é muito vagal, é, dos outros carros aí que os caras já tem eu vou pegar um projeto aí, eu vou comprar um carro novo aí, pra nós, mano E o cara freou, mano, do nada, ah, só pra pegar meu vácuo, vagabundo Vagabundo, vagabundo, mas aqui nós é rato, vai é chacoalhando né? tipo, aqui pra ele não pegar o vaco Olha, o cara passou reto ainda, só por pegar no novato passeão vacilão facilão. facilão Olha isso, mano, olha isso que massa Da hora né, mano, Mas o jeito é muito bonito, na né, moral, mano É até muito bonito mesmo, mano Vai tomar banho, mano Cinco anos, quer dizer, mais de seis anos É no mercado e ainda continua bonito desse jeito, mano Ah, o cara vai me rodar, mano A metade, a metade, a metade ah, mano, não me importa. Vacilão, mano. O cara vacilão. Vou pegar esse cara, hein. Vou pegar esse pedido. Ah, mano, o bagulho ia dar. Tá... Ah, velho. Ó, vou pegar esse cara agora, mano. Pegou outro no bagulho aqui, ó. Ah, já fiz um drift aqui. Cinzentou, hein, né, mano? Fazendo drift em cintou, Aê, padrão, padrão. Já acelera aqui, mano. Os caras estão tudo carro personalizado. Será, mano? Acho que não, que eu tô conseguindo alcançar eles. Então, um carro normal, mano. Tem personalidade não, acelera, acelera. Ó, os caras já se rodaram ali, mano. Já vou passar um aqui, ó. Já vou passar um. Beleza, segundão, mano. Beleza, eu vou passar o primeiro lugar, hein? Vou pegar o primeiro lugar agora. Aê, padrão. Mano, como assim? Era para estar em terceiro, velho. Que viagem. O que, que tá aí primeiro ali? Ah, o cara não pegou o chat mano. Que vacil Travaciou, mano. Ou, é, ou é o cara que tá em segundo lugar aqui, ou é o outro lá que tá em, em primeiro lá. Falou que tá em primeiro, mas não tá em primeiro não. Que viagem, mano. O cara passando. Pegar o vácuo dele. Pode pegar o vácuo, mano. o vocal é muito rápido. Olha a ideia. O cara vai pular aqui, mano. Ah bom. Eu que o cara ia voltar, ainda. O cara ia voltar já, mano. Que feio. É, esse cara aqui tá sem gente ponte. Tá gente gente amigo. Volta lá, mano. É o primeiro lugar aqui que não vai pegar, mano. Ah, mas vai rodar a mãe, o cara nem tá jogando direito. Ah, mano. Ah, vai rodar a mãe, mano, na moral, velho. Na moral, mano, na moral mesmo, Tá tranquilão aqui o cara me rodou, mano. Tocar a marcha rápida aqui, mano. É que o bagulho é automático, nós toca a marcha rápida. Bora, acelera. Tô perdendo tudo, hein, mano. Tô perdendo tudo que eu posso. Mano, o massa aqui tá amanhecendo, tá ligado? O massa que tá amanhecendo, muito louco, mano. Epadão, acelera, acelera Mano, já pensei se tivesse trânsito Vai ser mais massa ainda. mano Tivesse trânsito, eita caramba Já tô vendo os caras lá, beleza Tô vendo os caras lá Tô com tudo, hein, mano Se o cara tivesse aqui pra me trocar o vácuo dele, mano Tirar o vácuo dele, ele... tô, os caras tão se matando lá na frente, mano Rodaram, vamos se rodar Vamos se rodar e eu vou cortar os dois por dentro, hein, mano para dar o vácuinho eu vou bom uma uma ruim, Vou pegar aqui, na direita, na esquerda. Vou pegar o vácuo do cara aqui primeiro. Aqui que não está na reta, mano. pegar assim o Beleza, já passamos. Já passamos o cara. Esse cara aqui nem sabe se tá jogando ou não tá jogando, Meu, meu Deus. cara ruim. Beleza, vamos passar, mano. Ah, não. Ah, não. É reta, é reta. É reta. Eu pensei que tinha que virar ali, mano. Eu tinha que virar ali. Mano, eu vou pegar o vácuo do cara, vou passar a raspando, ó Pegar a raspando já, mano Ih, azedou, azedou Azedou, azedou, aí caramba, pega o vácuo, pega o vácuo Ah, mano, vai rodar a mãe, mano, na moral, velho, o cara é chato, mano Na moral, velho Sai tá na minha frente, sai tá na minha frente Pegar o vácuo desse vacilão aqui que tá com o carro pessoal. não tá com o carro personalizado Beleza, vai, vai Ah, mano, na moral, velho, na moral, fiquei puta, velho Tô 42 gente velho Corre da beleza? Se fudeu aí, ó. Vacilão, otário Ah, mano, quer saber? Vou ferrar com esse cara também, mano. Podia ter ferrado com qualquer um, mano. Mas não ferrei, mano. O cara é vacilão, mano. Na moral, velho. Acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Aí o cara vai se fuder ele na curva. Já vou pegar ele aqui, vou pegar o vacilão aqui. Ah, vou pegar o vacilão aqui na, na curva aqui. Beleza, e o outro moscano lá atrás. Mano. E o camaro, o camaro, o camaro, camaro. camaro. camaro. Massacre lá que tava lá de... De boassa rodando geral se pusou também, mano. Tá, tá. Aí padrão. Ah, mano, já vai acabar, velho. Ah, mano, que treceiro, velho. Por causa que os caras me rodaram. Se tivesse rodado ele. Ah, mano, na moral, velho. Na moral, mano, na moral. Que puta agora. Eu achei bonito. Padrão, padrão. Beleza, vira aqui. Segue reto na parteia, beleza. Ah, não, não vai acabar, não. Falta muito chat põe chat. Mano, falta muito checkpoint, tem 32, mais 22, não, mais 2 checkpoint aí mano, 9, 9, 9 no caso, Agora oito. beleza, beleza, veio aqui, aqui que é o problema, é fui errado, não tá certo, não tá certo, tá certo, foi errado não, tá certo, tá certo, pode errar o checkpoint, tá ligado, eu vou é checkpoint já era, queria que os caras batessem agora, tá ligado mano, só pra mim passar os caras, mano. Já é tá tão bom, mano. devia ter ido reto, velho. Ah, mano, buguei, mano. Devia ter ido reto, velho. Ah, mano, na moral, agora tô quatro. quarto. Pô, aquele cara lá tá bugado, mano. Ele anônimo. Ah, não pegou o chat point ainda. Mas do mesmo jeito vai perder, tá ligado? Só porque não pegou o chat point, Se tivesse pegado o chat point, teria um passado já, mano. Mas como não pegou, já era. Assim se fudeu. Pagou na moeda. Pegou na farofa esquerda. Aí, falta seis já, mano. Falta três, né? 42, falta 4, 4, 5 no caso, ah sei lá, caguei, tá beleza, vai. ah mano, nós basicamente rodamos GTA, é, o mapa do GTA inteiro mano, basicamente atravessamos o mapa do GTA inteiro mano, que loucura mano, nunca tinha feito uma coisa dessa mano, pior De que nem a corrida cobrática, nem é nem corrida cobrática nada mano, se então, se puder otário, otário, cara vai tu pegar com esse carro cedido, hein Ah, mano, porque o pai é mano abrício um Ah, mano, ainda tô vendo... Ah, mano, vai tomar banho, na moral, rapaziada Rapaziada, se você gostou aí do vídeo Atravessando o mapa de Os aí A corrida aí, mano, tamo junto, deixa o like aí Se inscreve é no canal Batida pra geral aí, mano, que tamo de volta aí, ó Gente, tchau, cinco de corrida vocês querem corrida cobrar? Ah, o cara ganhou dois mil ainda. Vocês querem mais corrida aí? Comenta aí que eu vou trazer mais corrida pra vocês, mano. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Fui.